Oi gente, meu nome é Ana Savoy, sou micropigmentadora e eu vou fazer um resuminho da minha vida aqui pelo Draw My Life. Eu sou uma interiorana, nasci numa cidadezinha muito pequena, do estado de São Paulo, chamada Capivari. Desde pequenininha, fui uma criança levada da breca, como diz a minha mãe. Nunca gostei de estudar. Inclusive, eu fugia da escola pulando o muro, acreditam? Ou tentando, pelo menos, né? Eu era tão previsível que meu pai lia os meus pensamentos e quando eu pulava, adivinhem só quem estava lá. Isso mesmo, o próprio que me levava para dentro da escola pela orelha e deixava eu sentadinha ali na cadeira. Que vergonha que eu passava. Enfim, eu acabei me formando em administração depois que terminei a faculdade, trabalhei com números por longos e longos anos. Quando a minha vida começou a mudar, quando um dia minha mãe resolveu fazer a maquiagem definitiva nas sobrancelhas. E assim foi feito. Eu vi que no mesmo instante ela se entristeceu. pronto fiquei a aprender para fazer a tal maquiagem definitiva desaparecer. Eu imaginei que se tinha como fazer aquilo, tinha que ter um jeito de sair também. Então eu fiz quatro cursos iniciantes... Depois eu fiz muitas e muitas especializações para aprender todas as técnicas e chegar então no milagroso produto que ia tirar a sobrancelha dela. Fizemos um redesenho, deixando-a linda e feliz novamente como ela sempre foi. Continuei por mais algum tempo trabalhando em escritórios, me casei, tive dois filhos lindos, um menino e uma menina. Parei então de trabalhar para curtir a infância deles. Como eu já tinha a faca e o queijo na mão, eu resolvi entrar em ação com a micropigmentação. Estava boa. Consegui, por intermédio de um amigo, umas clientes muito especiais, senhoras que viviam em um asilo. <risos> Fiz as sobrancelhas, olhos e lábios em pelo menos 15 delas. Entre algumas, duas enfermeiras que cuidavam dos procedimentos diariamente hidratando-os para mim e eu passava semanalmente no asilo para protocolar os resultados com fotografia precisava de um portfólio, comecei então a minha procura por parceiros de trabalho, isso mesmo como na minha terra, santo da terra também não faz milagre, parti para as vizinhas todas as cidades que tinham a distância até 100 quilômetros da minha e assim foi, trabalhei e viajei muito com a minha arte depois de um tempo, fui sendo solicitada em outros salões, a maioria em Campinas. Pensei a ministrar cursos em 2003, prestei serviços em 20 salões, até que resolvi alugar o meu próprio espaço e anualmente fazia meus cursos e participava de congressos internacionais. Me especializei em todas as áreas, mas a parte paramédica acabou virando a minha paixão, Acabei me mudando de mala, cuia, filhos, cachorro e papagaio para Campinas. Comprei um centro técnico e hoje sou referência em micropigmentação. Mas isso não foi do dia para a noite, isso não foi fácil, isso exigiu muito de mim. Me privou de momentos ao lado de minha família. Logo depois, conheci o Rafael e juntos formamos uma dupla dinâmica. Ele me ajuda e incentiva muito. Eu gostava demais do que fazia, mas ter um marido que o tempo todo te joga para cima, te apoia, acompanha e tem ideias e inova é demais. O que eu mais quero da vida? Eu quero que essa arte perdure por anos e que o brilho e a beleza da micropigmentação jamais acabe.